Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a, hoje a gente está aqui, o que a gente faz nesse começo de mês? A gente analisa a tabela do Rally, o acessório novo de cabelo, os adereços novos e eu vi muita coisa nova nessa última atualização. A gente vai começar diferente hoje. A minha resenha aqui de 2020, né, nossa, faz dois anos esse negócio aqui Uma estrela, né? A gente vai vir aqui pra ver se tem alguma nota de atualização Porque a última atualização foi dia 23 de junho E aparentemente não tem nada de novidade, eles não colocaram aqui as novidades Aparentemente não tem nada aqui de novidade Só que eu vi novidades, eu vi coisas Botões que não tinham para mim. Talvez para você no seu iOS ou mesmo no seu Android tivesse já essas coisas. Mas para mim não tinha. Então eu vou falar de tudo novo que eu vi e eu não posso dizer se eu vi as pessoas falando sobre isso ou não porque eu não sou entrando no Facebook. para justamente não pegar spoilers. E dessa vez, gente, eu quero dizer que eu fui bem Eu só peguei um micro-spoiler no grupo da casa de moda que sempre acontece. E eu vi, assim, de relance, mas eu esqueci já, porque eu, eu tava no meio de uma correria na hora que eu vi, então eu esqueci o que, que era o acessório de cabelo. Então, assim, eles não postaram nada de atualização, mas a gente vai lá ver com nossos próprios olhos, tá? Uma coisa nova que eu percebi, assim, que eu achei, achei nova. E já é logo aqui, ó. Ó, gente, desde quando apareceu esse botão comprar visual? E ele soma tudo. Seria esse o início de uma feature que eu falei no Concertando Covid? Seria esse o meu momento? Eu vou botar um pedacinho do vídeo aí pra vocês verem. Eu até fiz um... Um cap, um... Como é que é o nome disso? Um layout no... no Photoshop. Eu até fiz um pedacinho pra ver como é que ficava essa questão de somar os itens pra você comprar e saber quanto que você está gastando. Tem uma seção aqui mostrando o que é seu e o que não é. E também, olha que massa. Eu pensei agora, eu juro. Nessa seção vestindo, colocar assim. Seu da loja. Na parte da loja, já faz uma soma. E no final aparece, total dos itens experimentados, tipo, todos os itens que estão ali que você quer comprar, o COVID automaticamente faria uma soma quanto daria você comprar todas aquelas peças, em diamantes e em cash. Ai, como seria legal, a gente poderia montar um look e ver se ia dar muito caro, se compensava ou não compensava comprar. E aqui a gente tem com os melhores visuais, tipo, nossa, ela fez o melhor visual, que tal você não comprar? O look dela, nesse caso eu só tenho o sapato. assim, eu cliquei aqui pra testar, pra ver se ele exclui os, os itens que eu já tenho, e ele realmente exclui. Eu não tinha visto esse item aqui, não sei se vocês tinham visto, mas eu achei muito legal, eu achei que, como eu falei, é um início daquela, do que a gente sempre quis. E olha só, ele coloca todos os itens que a pessoa tem, que você não tem, soma e fala, compre todas as peças, portanto, e tem um bug aqui. Okay. Ah, falando nisso, também quero falar Desse rolê dessa saia aqui Que quando eu entrei de manhã no jogo Pra fazer esse look, só tinha o um macacão E daí, logo depois alguém falou Olha que peça linda E daí eu vi essa peça inteira aqui O que gente Aí que eu descobri que eles colocaram o um macacão depois Eu vi uns boatos que o Covid queria vender O um macacão separado da saia Cada um com um valor assim enorme E a própria Kindra falou pra eles que não Mas não sei se isso é verdade eu, eu não tenho fontes Agora a gente vai ver a tabela. Vou esperar carregar de olhos fechados. Posso abrir? Ah, eu cliquei! Não, não, não, não, não, não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. Tá, como sempre, eu adoro que a tabela tá cheia. E agora eles estão fazendo tudo nessa vibe assim. É um fundo e as sacolas, né? Eu não falei que ia aparecer algum momento que ia ter as sacolas em um fundo de praia? Acho que fazem faz, faz dois meses que eu falei isso, mas eu ainda vou usar como se eu tivesse previsto que isso ia acontecer. Mas eu gostei, eles mudaram o estilo da sacola, não são mais as mesmas sacolas, pelo visto. Bom, vamos ver os prêmios agora. Eu tô ansiosa para ver o acessório de cabelo, porque eu vi só um pedacinho e eu quero saber como é que ele é. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Uh, gente, não era isso, Já... Eu não tinha visto isso quando eu vi. Eu não tinha visto isso quando eu bati o olho. Quando eu bati o olho, eu achei que era um negócio de índio. E não é, é um negócio meio asteca. Com certeza não é as técnica eu estou errando muito feio a cultura de alguém. Por isso, desculpa. Gente, infelizmente eu não sei qual cabelo é esse. Deixa eu ver aqui no meu e-mail que eu recebo do Covet, todo mês eu recebo o e-mail do Covet do Rally. E eu não apago, por quê, gente? Porque eu uso a foto desse e-mail, que é em altíssima qualidade, pra fazer os thumbnails dos meus vídeos e colocar esse treco na minha cabeça. Caramba, eu gostei muito. Zahara Hair Accessory. Eu gostei, eu achei ele diferente. Assim, 100% diferente do que a gente já conhece, não é? Vamos lá ver, vamos lá ver. Eu quero ver ele inteiro, eu quero ver quais são os níveis exatos que eu tô vendo aqui a foto dele, mas eu não sei quais são os níveis. Cadê? Eu vou pegar no primeiro cabelo que eu achar. Aqui. Ô, louco, ali já tem outra história que eu quero falar. Zahara. Nível 20, difícil chegar, mas quem chega no nível 20, eu acredito que é quem tá realmente jogando. Nível 43, porrada de chegar. Nível 61, 72, 75. Ah, eu tenho todos. Como é aquele ali no canto? Que apareceu lá no Rally? Gente, eu não identifiquei qual que era aquele... Todo enroladinho, tô tão ruim... Ah, tá! Eu identifiquei sim, eu só tinha esquecido que ele existia, ok? Então a gente tem vários níveis do 60 aos 75, exagero, mas ok. Então, o que eu queria falar sobre, isso, sobre esse acessório é que esses que tem o bicho em cima, eles são incríveis, são maravilhosos e muito diferentes do que a gente já viu. Mas os outros dois eu acho que tá bem parecido com aquele que já existe, que no caso é a Oasis Crown, que no caso é esse daqui. Tá bem parecido o desenho, assim, acho que eles usaram como base, mas no geral eu, assim que eu achei bem diferente, eu fiquei surpresa, só não sei muito bem que contexto que a gente vai usar ele, eu não vejo muitos contextos pra usar, espero que o Covid crie desafios diferentes. O outro acessório, né, esse é o mês de dois acessórios que a gente recebeu, na verdade, no mês passado, que era o... esse acessório aqui. O um acessório de. Como é que é o nome disso? Desse treco aqui a gente nadar. Esse sim, gente. Aqui, ó, swing em pé. Esse sim é o nosso querido acessório que a gente tava querendo há muito tempo, né? Olha, oh, ó, Eu nem tinha visto. Eu não tinha visto tudo disso, gente. Eu não tinha. tem uma toca, tem uma toca. Ai, que legal. Eu tô muito chocada. Porque eu não tinha parado pra ver. Eu quis gravar mesmo. Faz sentido naquele cabelo, que o cabelo molhado. Nossa, eu tô muito feliz. Esse é o tipo de acessório que a gente queria, diferentão, assim. Umas coisas nada a ver, né? Umas coisas diferentes. Umas coisas normais. Não normais pro jogo, mas normais pra gente, talvez. Amei. Aproveitando que a gente tá aqui, já vamos ver os adereços do mês. Na mãozinha... Aqui, ó. Aqui tem outra coisa que eu vi que é diferente. Que é isso aqui, descrito de mensal. Isso sempre escreve se escrito mensal? Se sim, me avisem. Porque senão eu estou louca. Mas aqui a gente tem uma flauta. A gente tem uma coisa que eu não sei traduzir. Nem o que é, aqui do 4 de julho, né? Um buquê, um caderninho, câmera, esse escudo veio, negócio de donut. Esse aqui é novo, esse aqui é novo, bem bonitinho. Mais coisinhas de buquê. Isso, isso. isso. Uma prancha. Um skate, balões, mais balões, uma espada, essa florzinha que eu adoro. E essa lanterna muito linda. Uma dúvida, vocês já chegaram a usar todos os itens mensais no mês? Porque eu acho que eu não uso todos, eu acho que eu ignoro vários, na verdade. Vamos ver o restante da tabela agora, já que a gente já viu tudo que era fora da tabela. Bolsa grande com 17.215, diminuiu o diminuiu e ainda vem me mandar esses brincos aí. E a gente tem 17.400, nossa gente, vai dar um passo pra frente, dois pra trás. Tá, um vestido da Estelo? Estelo comeback a Estelo voltou. Pelo visto. E mais um brinco. É chato, não gostei. Bolsa média, temos Giovanni, Camila, que tá sem liga, não vou nem comentar. Ninguém linda, essa aqui é novo. também meio esquisita. Dressarte Paris, Camila de novo. Arteaga, Ashley, Ashley Lauren, Camila de novo. Achei chata essa bolsa. A bolsa pequena, a gente tem conceito concepto que eu amo, mas que não é nada demais, Christina Ward, Trina Turk, Clem Bouquet, inventei, eu tô cega gente, desculpa, não tô conseguindo ler direito, é sério, Ken, Shane, Shane Bouquet, Camila, Christina Ward, Christina Ward, ah, é. hum. Camila, é, tem mais coisas diferentes aqui, ó, esse chapéu horroroso Tem coisas diferentes aqui, marcas diferentes Talvez mais usáveis Mas tá, tá tudo feio Não sei se é o meu gosto, se eu não sei gostar das coisas Ou se é realmente feio Fica aí o questionamento É isso gente, acredito que eu tenha revisado tudo novo desse mês. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta embaixo. Que eu faço um vídeo dedicado a essa coisa que eu esqueci, se ela for muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário, a sua opinião sobre a tabela do Rally desse mês. Tchau!